Não é para certas pessoas que você pode falar isso, você tem que saber exatamente para quem você vai falar, senão você vai ser doido, bêbado. Ah, você tomou umas lá, você fica vendo coisas que não existem. atrás eu, eu, eu era chamado de florista, hoje está tudo moderno. As pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu faço são design floral. Eu tenho 6 para 7 anos, aí eu, meu pai, os vizinhos todos, é, isso foi durante o dia. sol claro, não tinha nuvem nenhuma no céu, e aquela luz era muito grande. Avermelhada, enorme, e ela pulsava e ela tomou conta praticamente do o céu estava tava aberto, o espaço bem aberto, sem nuvem nenhuma. E aqui eu tomou conta de praticamente quantos graus? Né? 90 graus é tudo, né? Se é... é que eu queria lá, esse lá que eu falei que eu morava numa casa de aluguel. E época do Mictório ainda, né? E tinha a minha casa, daí tinha outras casas e tinha uma cerca, ao lado desse, dessa privada, Mictório né? E ali não conseguia, ninguém conseguia entrar ali naquele aquele espaço, não tinha. E como tinha umas pressas muito grandes, ali mesmo 3 centímetros, aí um. Eu... Eu, eu fui com a minha irmã, ela, a Victoria, fui levar ela, ela, era dois anos mais velha, mais nova que eu. Aí bate, escutei que bateu na porta. Eu perguntei quem que é, ninguém me respondeu nada. Mas quando eu me viro pro lado, eu vejo um, um rosto, muito pequeno, mais ou menos um... Pelo tamanho do rosto, hoje eu imagino que eh, deveria ter um... No máximo 60 centímetros de altura. E olhando diretamente para mim, eu me apavorei, fiquei com medo, aí ele sumiu. E daí novamente bateu na porta, e não tinha como esse ser sair dali, alguém, uma criança qualquer, sair a volta, porque daí era longe, e bater novamente na porta, na, na porta, no mesmo instante, e daí já voltar ali, duas, duas vezes, e sem fala, eu, na época tinha meu avô, meu pai, minha mãe Eu fiquei mais ou menos não lembro quanto, Eu imagino assim Uma hora, uma hora, cinco horas Eles colocaram a gente aqui Eles cuidam da gente Eles estão cuidando é, Nós simplesmente somos Um produto deles Uma criação deles Deles é plural, não é? é? São vários, e tecnologicamente eles são muito superiores a gente, eles conseguem atravessar de uma dimensão para outra, eles, eles fazem o que eles querem, eles dominam a gente, e o ser humano aqui na, nessa nossa terra, o planeta terra, é dominado pela porra da religião, a religião é uma merda. Ela é uma enganação, eles sabem de tudo isso, principalmente o Vaticano e, e os governos aí, eles sabem, é uma enganação, enganam o, o homem, o, o homem aqui da terra, mas essa verdade ainda vai ser revelada porque é, nós vamos ter um contato muito grande a religião vai, é, vai cair por terra todo mundo que mexe com a religião vai ah, escarrecido porque é tudo mentira oh, yeah. geralmente as pessoas pensam que a gente é, é um demente, é um louco é, não é para certas pessoas que você pode falar isso você então tem que saber exatamente para quem você vai falar Senão, você vai ser jogado como doido, bêbado. Ah, você tomou umas lá, você fica vendo coisas que não existem. Mas não é bem assim. E as coisas acontecem, não quando você está tomando alguma coisa, não. geralmente, então, a maior parte das coisas acontece à noite, quando você já tem tomado seu banho, você já, já jantou, tomou seu banho, foi dormir. E geralmente acontece é, à noite, pela madrugada. Aprendendo comigo, né? Na época eu era florista, hoje é design floral, né? Tá. Só que eu não sou design floral, porque eu fui trabalhar numa empresa que não tem aquela capacidade. Não é como eu trabalhava, o que eu fazia antes era uma coisa. E hoje o que eu faço, é, não compete comigo, nem gosto do que eu faço hoje, porque eu não sou vendedor, não sou é, atendente, eu não sou telefonista. né Eu queria fazer qualquer outra coisa, só que eu trabalho há tantos anos com a mesma coisa e eu não tenho o um valor merecido. É, até para meus amigos, quando eu falo, Aí eles falam puta, você fumou, cheirou, é, ninguém acredita. E tem umas pessoas que acreditam em mim, assim, porque é que é como meu filho, né, da ter minha irmã de São Paulo, né, e acreditam, mas meio assim, elas não me, não me escracham, mas também não, né, não... mas você quer saber realmente a verdade? ninguém acredita.